Com o comando de giro da Auto giro Comando silencioso E a gente vai testar quanto de velocidade O comando vai aumentar Na moto com o escapamento esportivo Eu já fiz esse vídeo aqui no canal Mostrando a moto com o escapamento original Que o escapamento original Ele segura muito a moto E agora eu vou no mesmo percurso Mostrar pra vocês o escapamento A velocidade com o escapamento Esportivo, beleza? É o seguinte, rapaziada Vou deixar um take aí na Pra vocês, de quando eu acelerei a moto Nesse mesmo percurso A moto tinha batido 116 De GPS, tá? Tô com o GPS ligado aqui, não sei se vocês estão tá vendo Tá dando reflexo Tá dando reflexo aqui da luz Mas tá aqui, ó, 60 por hora E 69 no painel Vamos ver quanto vai pegar Beleza? Acompanha aí e é marcha, é marcha 125, 26, painel 127 28 Paula CB300 129 129 de painel, peito aberto E aqui no GPS 116 Ó, oh, agora é na subida Vamos ver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 19 20 Vamos ver 132 de painel É, família Vamos ver aqui no morro se a é moto um vai Manter É, ela se manteve mais a velocidade É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 eu tenho certeza que vai aumentar a velocidade Deixa eu diminuir a velocidade aqui Deixa eu ver se é a polícia do outro lado Não é Reduzir Ó, de quarta Cortando, agora é a quinta Feita aberto, é né, rapaziada Esquece Já tá 115 já, ó Não é nem descidona Descida bem leve Deixa eu ver se tem carro atrás Não tem, é marcha é depois daquele morro ali Que é o top speed, beleza? Na descida Deixa eu ver se tem vento Tá com um pouco de vento 119, 120 de GPS 121 Cê é louco, rapaziada Não é nem descida Já deu 121 de GPS Tá forte a pichinha, hein? Receba Agora, hein? Agora, peito aberto se liga! Não vou abaixar! Não vou abaixar, hein! Vai, receba! 136, para até 7. Vamos ver! 122 GPS! 123, 124, 125! Receba! Coitada, 127! Seu maluco! 128! Mano do céu Receba A moto ficou muito forte Vocês viram rapaziada Cortou de giro A moto com o peito aberto Nunca tinha acontecido isso com a Titan A minha Titan ó, Tá aqui no GPS, vou deixar até dei um print aí pra vocês Ver Não sei se vocês viram por causa do reflexo a moto tá andando muito, cê é louco, rapaziada. Receba! Tá andando demais a Titazona! Vixe! Só com o comandinho e escape esportivo! Receba! Toma! Família! A moto tá dando. Nem eu esperava isso. Só porque eu mudei o escape com escape. O original tinha dado 116 De GPS Aumentou 12, rapaziada 12 Só porque eu mudei o escape Coloquei o escape da Toro Performance Cê é louco A moto tá, tá andando Muito Cê é louco, tô feliz pra caramba A moto melhorou demais Imagina se eu colocar Um kitzinho 190 Colocar um módulo da Ato Quanto que essa não vai andar Cê é maluco Vamos acelerar aqui na subida pra ver Quanto que ela vai pegar De peito aberto, hein Vou nem abaixar Que agora a moto corta de peito aberto Não precisa mais abaixar Vamos ver Olha Olha Ganhando velocidade a subida 109, 110 De peito aberto Cê é louco 96 de GPS. Você é maluco, rapaziada Tá andando demais Minha moto pelo menos melhorou demais Ah, lembrando Eu tô aqui na gasolina, tem um pontinho de gasolina Tá Depois vou até parar ali na frente pra vocês verem A configuração que eu tô usando Ó 121 Tá andando muito Você é maluco não esperava que ia aumentar 16km por hora de GPS Só com o comandinho escape Sem filtro Receba Tá andando demais E o barulho dela também aumentou O som dela tá muito forte Pela Pelo vídeo aí do Youtube Vocês não conseguem ter noção da altura que é esse som Ela é muito estralado muito alto Ó Quero ver as titãs botar de lado Quero ver Quero ver a Titãzão levar a pau Vários vídeos aí do Youtube aqui do canal Já tirei racha com outras Titã Com startinha Tomei pau, fazendo uns testes aí pra vocês Lembrando que também tô com relação original Relação Peão 15, tá Não, não mexendo na relação é, Logo mais eu vou fazer, trazer uns vídeos aí pra vocês Mexendo na relação Vamos ver, vamos ver se é moto Vai aumentar a velocidade Ou se ela vai perder Eu mexer na relação Vamos ver Eu com a moto original Fiz os testes E a moto Ela perdeu velocidade quando eu mudei relação com a moto original mas agora com o comando alto giro eu acho que se eu colocar uma relação maior a moto vai sim conseguir desenvolver mais porque o comando ela empurra mais a moto então o que acontecia se eu colocasse uma relação maior com a moto original a moto não tinha força para empurrar então ela acabava perdendo porque a moto não tinha força mas agora a moto tá forte, hein? Lula Olha! Tome! Receba! Demorou, família! Esse foi o teste, testezão de hoje. A moto melhorou demais, demais mesmo. Tô feliz que a moto tenha desenvolvido tanto assim. Eu não esperava. Pra mim, eu esperava que ia aumentar... É, no primeiro teste, a moto aumentou 4 km por hora com o escapamento original. E agora com o Traturo Performance... Aumentou 16, 12, aumentou 12 com o original e comando. Nossa, aumentou demais. Não esperava que esse ser é tudo isso, não. Comandinho geralmente aumenta o, no máximo aí uns 10 km por hora chutando alto. É a velocidade real de GPS, né? Mas a moto tá de parabéns, Titãzona. Tá brava, finalmente ela maciou aí, ó Tá com 2.758 km Moto zero, praticamente tá nem maciada ainda Que é, a moto tá muito nova Lembrou, família? Tamo junto aí, o próximo vídeo Acompanha aí o canal Eu vou trazer mais vídeos testando a moto Fechou? É nóis